Cara, é, eu sinto que tem vários problemas no mundo, né? Então, é, apesar da vida ser assim, muito maravilhosa, assim, e eu acredito muito que a vida é incrível, de verdade, assim, eu vejo quantos sofrimentos ainda existem, né, cara? E, e quantas pessoas têm vivendo numa situação muito, muito desafiadora, tá? Situações vulneráveis, assim. E aí, o, o que eu tô olhando hoje é, olhando pra minha indiferença, sabe? Olhando pra minha indiferença e como é que eu pude chegar nesse ponto de tanta indiferença em relação à dor do outro. Por que a dor do outro não me dói mais? Por que a dor do outro não me incomoda mais? Por que eu vejo pessoas destruindo uma floresta não me incomoda tanto? Fala pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras aí com pessoas que vêm se reinventando em busca de mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é o Gutanaka, um grande amigo e sábio contemporâneo, que é uma pessoa que eu admiro demais. Toda vez que ele fala algo, que eu converso com ele, que eu reflito com ele, eu aprendo. Então é uma pessoa muito especial que eu tenho a honra de receber aqui para falar sobre liberdade. Esse tema, vocês sabem, que é tão importante para mim e é um tema bem complexo, que às vezes a gente apenas busca a liberdade de um de uma forma superficial, de, um, de uma certa camada estereotipada que não nos permite enxergar a liberdade como ela deve ser enxergada mesmo. Então a gente conversou de uma maneira muito profunda né, e na visão dele liberdade é precisar menos, mas só que nem sempre foi assim, então foi uma construção, foi um processo e é desse processo que a gente vai falar, é dessa jornada, para que você entenda elementos práticos e questionamentos que você pode começar a se fazer agora para se tornar cada vez mais livre. Mas será que a verdadeira liberdade existe mesmo? E é justamente essa pergunta que a gente vai tentar responder aí nessa trocação de ideia, beleza? Mas antes de ir para o Talk, se inscreva aí no canal, ative as notificações e assine o podcast para não perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro Talk! Tanaka, então vamos lá. Começando, conta para mim suas verdadeiras paixões aí na vida hoje? Cara, ótima pergunta para começar, né? Cara, eu amo aprender, cara. Eu amo aprender e amo viver. Eu sou um grande apaixonado pela vida, pela natureza, pelo ser humano. E aí eu busco entender mais, cara, sobre isso, aprender mais, me aprofundar. E dedico a minha vida a isso, cara. Quanto mais experiências eu puder ter que vão fazer eu aprender, mais eu vou crescer. Quanto mais eu cresço, mais eu me divirto, mais eu me encanto pela vida, mais eu tenho vontade de viver, mais feliz acabo sendo, sendo Aí mais tenho vontade de viver mais, de mais experiência, de aprender mais. Entra num fluxo, num ciclo virtuoso bonito, né, de crescimento e aprendizado. Sim, sem dúvida. E hoje, dentro desses aprendizados e desses ciclos, você sente um chamado por um grande problema no mundo que você tá buscando...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 Olhando para mim minha indiferença e como é que eu pude chegar nesse ponto de tanta indiferença em relação à dor do outro. Por que, é que a dor do outro não me dói mais? Por que, é que a dor do outro não me incomoda mais? Por que, é que eu vejo pessoas destruindo uma floresta não me incomoda tanto? Entendeu? Então acho que isso é um nível de falta de sensibilidade que a gente chegou, assim, cara. É, então eu tô nessa investigação e aí me colocando em situações para poder conversar com pessoas, dialogar, aprender sobre diferentes temas, né? e aí Então essa é uma, uma, uma coisa que eu tenho refletido bastante, né? Hoje, a bandeira que eu levanto, assim, mas que eu me engajo mais, é a da, de masculinidades, né? De masculinidade tóxica, é, a questão do machismo, dessa estrutura que a gente criou, porque eu acredito que isso passa por todos os problemas que a gente tem na sociedade, sabe? Desde o consumismo desenfreado, desde a, da viola, a violência, é, as questões do mercado de trabalho, a dificuldade nos relacionamentos, machismo, racismo, homofobia, tudo isso passa por essa questão de masculinidade. Então, é um tema que eu escolhi olhar com mais profundidade. Mas tem a me colocado em outros, outros movimentos, Já aprendi um pouco mais, por exemplo, sobre a população e situação de rua, é, que foi... foi é, mergulhei durante dois meses nisso na Inferenópolis, e é uma, uma casa que eu tenho ainda é, em contato, e me identificando cada vez mais bem o que eu posso fazer. E, de certa forma, tentando entender o que, que eu posso fazer diante de tudo que eu estou vendo, sabe? Qual é o meu lugar, assim, o que, que me cabe? Né, sem peso, sem querer ser o salvador da pátria, mas o que, que me cabe? Assim, o que, que eu posso fazer a respeito disso? cara, Pô, você é um cara, me sinto realizado, assim, cara, tenho uma vida boa, cara, tô tranquilo, tô em paz, tenho boas relações, vim de uma condição extremamente privilegiada, então eu sinto que eu tenho algo a contribuir, sabe? E é isso, olhar para isso e dedicar tempo a isso me ajuda a ficar mais em paz. Assim. Muito bom. E é e é legal a forma como você você olha para grandes causas, né, complexas e difíceis de serem resolvidas né? de maneira linear ou, ou rápida, mas que mesmo assim não, não desiste frente ao desafio e principalmente entende ah, de forma humilde que você pode contribuir com a sua parte, de forma protagonista, e não cair naquele automatismo de que a gente tem de ah, não vai dar para resolver mesmo, então uhum. vou ser indiferente, foda-se, uhum. né? Uhum. E, e esse se importar, e esse, é, essa maturidade que você desenvolveu de, de se posicionar frente a causas grandes, mas com a sua parte, como é que você sente que veio isso? Foi algo que desde o início você tinha essa postura, ou foi algo que foi maturando com, com as experiências? cara eu acho assim eu sempre tive o desejo de ajudar né? e de fazer algo que que tivesse algum tipo de efeito na vida de outras pessoas era é algo que eu, eu tinha essa vontade assim é, mas era muito mais um, um desejo de me satisfazer assim de satisfazer o meu próprio ego sabe do que realmente um desejo de ajudar entendeu que mais é, me sentir bem por estar fazendo aquilo ser visto como alguém que faz alguma coisa legal e aí hoje o que eu procuro fazer assim é, eu não quero resolver os problemas do mundo eu quero resolver os, os problemas do mundo em mim, ou seja é, eu não quero que o mundo se torne indiferente, é, deixe de ser indiferente eu até quero isso mas eu não tô trabalhando para isso acontecer eu tô trabalhando a indiferença em mim, entende? onde eu ainda manifesto isso, cara? porque é que eu sou assim? então quando eu falo de comunidades, por exemplo, eu não tô falando que eu quero mudar os homens eu quero eu deixar de ser um cara Menos babaca, de ser um caminhão tá? Entende? Essa é, essa é a diferença. Então, eu, quando eu olho para mim, cara, eu vejo, as eu reflito sobre as minhas questões, sobre os meus desafios, sobre as minhas falhas, e que trabalhar nesse processo de autolapidação, de aperfeiçoamento de mim mesmo, eu naturalmente vou me envolvendo nessas causas. Porque é, é o que está é. vivo em mim, sabe? Então, para ficar bem prático, eu vou dar exemplo do, do Brotherhood, que foi algo que as pessoas vão se compreender melhor como isso se aplica na prática, esse olhar interno, né? Eu percebi que eu, eu tomei consciência, porque eu não sabia que eu era machista. Tá? Então eu achava que eu não era, eu achava que machista era o cara que era agressor, que era o suprador e tal, aí eu descobri que eu era. Aquilo me incomodou profundamente, eu descobri aquilo. Eu falei, beleza, eu preciso fazer uma coisa a respeito disso. Comecei a refletir, comecei a estudar um pouco mais, e aí comecei a sentir vontade de estar entre homens conversando sobre isso. E aí organizei um encontro para falar sobre isso. Foi tão legal esse encontro que eu quis fazer mais encontros. Eu quis participar de mais encontros. E aí, automaticamente, homens foram se conectando com isso. E quando eu vi, eu estava é, começando um grupo e tocando um grupo, e aí surgiu o um movimento que é o Brotherhood. Ou seja, eu não tive essa ideia de, ó, oh, precisamos mudar uma masculinidade do mundo, deixa vamos criar isso aqui, não. Eu comecei a olhar para mim, para as minhas necessidades, para aquilo que eu precisava, e promover, é, envolvendo pessoas, algo que fosse importante para mim. E quando é verdadeiro, e importante para mim, é para as pessoas também. Assim, sabe? a verdade de um conecta com a verdade do outro. Então foi, foi isso, foi só um exemplo para poder mostrar como isso se aplica, essa então, verificação, tanto na teoria assim. Faz sentido? Total, faz total sentido. E é legal que você, da forma como você traz, dá para sentir que são motivações intrínsecas, são coisas que é, vêm mais do coração do que da mente, né, do ego. Uhum. E, e eu acho que tem uma confusão muito grande a gente quando a gente começa a envolver trabalho e causas. Porque quando a gente busca um trabalho que nos realize, a gente tem, pode usar vários modelos né, para buscar essa interseção. Eu gosto muito do Ikigai, conecta muito comigo, uhum. por encontrar a interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa, ou seja, causas que conectam com o seu coração e formas de você remunerar isso. E apesar da simplicidade da equação, muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de... Conectar causa-trabalho, às vezes consideram muito ah, ONGs sociais, trabalhos sociais, como isso está desconectado do, do compartimento de trabalho. Então eu queria saber uhum. um pouquinho a sua opinião sobre o papel da contribuição, da, das causas, das, das, da geração de valor relacionada a trabalho. O que você acha dessa, dessa ponte, dessa conexão e uhum. suas experiências em relação a isso? É, eu acho que eu não tenho gostado muito de usar a palavra trabalho. Eu gosto mais da palavra serviço, então eu não me sinto que eu estou trabalhando, eu sinto que eu estou servindo Alguns serviços que eu faço, é, eu sou remunerado para fazer, outros serviços não sou remunerado para fazer Então por exemplo, estou fazendo essa live aqui com você, acaba sendo um serviço também Eu não estou trabalhando, Então, não acho que você, não que você me convidou para um trabalho, mas você convidou, me convidou para falar Então eu sinto que quando eu estou falando, eu estou compartilhando, eu estou servindo Porque aquilo que eu estou falando está servindo para o processo de desenvolvimento de alguma pessoa Tá? Então eu me coloco sempre no lugar de estar servindo E aí eu vou identificar quais são os serviços Que podem me remunerar e quais são os serviços Que não vão me remunerar E eu vou tentar equilibrar isso é, Eu já tive momentos assim, de de, de dedicar muito mais A serviços que não me remuneravam E momentos em que eu só fazia coisas que se me, se me pagassem né? é, E hoje eu encontrei um equilíbrio muito legal nisso Entende? É, é importante a gente ser remunerado, cara Porque a gente tem as nossas necessidades Para ser atendidas, as nossas contas Os nossos desejos, aquilo que a gente precisa para se sentir bem Então eu preciso receber esse mínimo né, O suficiente para poder me sentir bem Só que se eu fico só focado nisso Eu começo a faltar algo, cara. falta propósito Muitas vezes, cara, porque A gente uhum. tem habilidades, dons, talentos Que tem que ser colocados no mundo Então a gente tem, tem que se colocar mais a serviço Sabe? Às vezes Eu, só não, eu não sei fazer nada, mas eu tenho tempo Cara, ah, então, você se coloca serviço, usa o seu tempo para escutar uma pessoa, para ajudar em alguma causa, entendeu? Aí pode ser uma causa que não né, vai ser remunerada. Mas acho que o grande, o grande lance é se libertar um pouco dessa necessidade de tudo ganhar dinheiro, entendeu? De tudo ter que dar dinheiro, nem tudo ter que dar dinheiro. Só que a palavra trabalho, ela já é automaticamente associada com o dinheiro. E depois chegou a de usar o serviço. Fenomenal. Fenomenal. Eu vou, eu vou começar a usar, te dando crédito, porque eu achei fenomenal essa, essa mudança, essa ressignificação da palavra, porque. Quando a gente vê né, os, aquele livro, Os Quatro Compromissos, é né, o poder que tem a palavra. né? E quando você começa a, a escolher as palavras de forma mais sábia, pensando realmente no, na carga, no significado e tudo que vem por detrás daquilo, uhum. fica sensu, é, é sensacional esse insight. E, e quando a gente olha a palavra trabalho, a origem da palavra vem de tortura. Né? Tripalho, um instrumento de tortura, de três paus. Então uhum. é uma carga que a gente recebe da palavra através das gerações, culturalmente, socialmente, falando né, das pessoas desassociarem trabalho de prazer, trabalho de obrigação, eu preciso entrar lá, dar o máximo, trabalhar uhum. o mais duro possível para ser feliz no fim de semana, nas férias, no happy hour. Happy hour é depois do trabalho. Né? Uhum. Então, uhum. são tantas coisas que inconscientemente a gente vai sendo imposto, uhum. né, torturado, diariamente por estímulos né, dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos patrões. Eu brinco que são seis P's, né? Políticos, padres e publicitários que nos atormentam com, com todas essas, essas caixinhas, tá. pode, né? Pode repetir esses seis? Então, ó. Pais, professores, patrões, padres, políticos e publicitários. Então são é então, seis P's que nos encaixotam, né? É. Através de um milhão de crenças. E, posso falar mais um? Posso falar? Posso por favor, falar por favor. Pornografia. Porra, aí um. ó. Pornografia. Já, já tá, tá evoluindo. Com cada, vai... com cada sábio contemporâneo que eu troco ideia, eu mas... <risos> Muito bom. Mas eu acho que dessa forma é uma, é uma passagem muito boa pro tema... Porque assim, a gente... Eu vou falar de liberdade hoje com o Tanaka. Começou, né? E agora vamos vou tentar voltar, mas que tá tudo 100% ligado, né? E aí eu queria para a gente começar a falar mais especificamente de liberdade, eu queria sentir de você a sua visão. O que é liberdade para você hoje? Cara, eu acho que é, é precisar menos. Precisar cada vez menos. Então, não é ter mais, é precisar menos. Eu acredito que assim, é, a gente só conhece e só entende aquilo que a gente experiencia. Não aquilo que fala pra gente Então a gente vai falar de liberdade Para algumas pessoas vai ficar muito difícil compreender liberdade Se elas estiverem no, no, vivendo uma, uma vida extremamente aprisionada Muito presas a uma série de coisas Que, que impedem, tipo, a gente pode até explorar um pouco Mais crença, os apegos então, Muitas coisas, né, que impede. Falta de tempo, trabalho, são coisas que vão, vão aprisionando Então, falar de liberdade pra uma pessoa que, que não é livre é, Acaba sendo um pouco difícil de, de compreender É tipo, é, a gente fala sobre morango Com alguém que nunca comeu um morango eu posso falar que é, que é um tem sabor azedo, é um sabor cítrico, e ele é. Enfim, posso tentar escrever, a pessoa pode até compreender, assim, mas ela não sabe o que é. Então a liberdade também ela só vai compreender na medida que ela, que ela vive. Né? Eu não me considero uma pessoa 100% livre, mas eu me considero muito mais livre do que eu já fui. E eu sinto que eu tô caminhando bastante nesse sentido, fazendo bastante progresso da minha própria liberdade passando por diferentes temáticas, tem umas em que ainda sou um pouquinho mais preso, outras que eu já sou mais livre, e aí a gente vai compreendendo. Então eu acho que é esse desafio da gente ir se libertando aos poucos daquilo que a gente mesmo absorveu e começou a acreditar. Porque quando a gente era criança, a gente era pequeno, bebezinho, a gente era dependente dos nossos pais, mas a gente era livre de pensamento, a gente era mente livre, a gente não tinha crenças, a gente não tinha crenças limitantes, a gente acreditava que a gente podia tudo. Então, a gente era muito mais livre. E a gente foi sendo tolido ao longo da nossa educação, da escola, do mundo corporativo do trabalho, da, enfim, de tudo, né? Dos relacionamentos, da família. Então, a gente tem o desafio de se libertando de todo esse monte de coisa que jogaram em cima da gente, cara, pra gente conseguir ser Então, é um processo, acredito. É um processo. E isso tem... Isso tudo que você tá falando, isso é engraçado, que você me trouxe um olhar pra liberdade, a gente nunca conversou, assim, explicitamente sobre isso, mas muito indiretamente, o tempo todo, eu te observando muito, e me fez questionar muito a minha visão de liberdade, porque eu me considerava uma pessoa bem livre, bem livre. Uhum. Só que nos últimos meses, eu comecei a ver a quantidade de prisão inconsciente que eu tinha, e prisões é, que, na verdade, não me deixaram triste por chegar à conclusão que eu não era tão livre, mas me deram muito mais consciência das prisões que eu tenho hoje, e eu me senti mais livre por ser livre o suficiente para escolher minhas prisões, porque agora eu estou consciente. Não sei uhum. se eu me fiz, claro, mas é, eu comecei a, a olhar para a liberdade como uma, uma uma etapa onde eu estou, eu tenho a capacidade, a liberdade de escolher minhas prisões, por exemplo, relacionamento, de certa forma, é uma prisão, mas é uma prisão que uhum. eu escolho estar com uma uhum. companheira de vida, que eu quero ficar o resto da minha vida, ter filhos, né respeitá-la, então eu não tenho a liberdade de me relacionar com outras pessoas do nosso acordo. Mas é total a minha escolha. E alguns compromissos do meu serviço, aqui também, que me impedem, por exemplo, agora, eu tô aqui com você, tenho um compromisso, então eu tô de 8 às 9 de uma segunda-feira, aqui, servindo. Então eu não tenho liberdade de simplesmente ter continuado lá no Luau, porque tinha um compromisso com você e com a galera aqui. Então isso me trouxe uma, uma leveza muito grande de considerar o processo de liberdade algo contínuo e me questionar se existe uma verdadeira liberdade. Lá no final, a lá Buda Buda chegou e atingiu a liberdade? Não sei, então Você acha que existe uma verdadeira liberdade Ou é um processo infinito? Cara Eu tenho fé que existe Como eu falei A gente só conhece aquilo que a gente experiencia Então eu nunca experienciei isso Então eu nem sequer consigo conceber o que é isso Sabe? Tipo, minha mente não alcança esse lugar ainda De tantos apegos que eu tenho De tanta, tantas crenças limitantes que eu ainda tenho então eu não consigo conceder esse lugar é, Mas eu tenho fé que, que existe Eu, eu tenho é, Olhado para mim para tentar me libertar Cada vez mais para conseguir chegar é tipo um, Sabe um, uma visão que você tem De um estágio que você acha que você pode atingir assim? E aí quando a gente olha pros grandes mestres Imagina que eles chegaram nesse lugar é, Imagino que esses, eles Tanto, por exemplo, de transcender A todas as necessidades do corpo né? Por exemplo, a necessidade do sexo Por exemplo, sinto que alguns desses Grandes avatares aí Conseguiram chegar nesse lugar e também eram caras e pessoas, e mulheres também, que nunca, que não, não se, não, que nunca mas, em, em algum estágio da vida, deixaram de se importar para a sociedade. Se importar para a sociedade, digo para a opinião, né? não foi um problema. Né? Deixaram de se importar com o que o outro pensava dele. Você acha que Jesus Cristo estava preocupado cara, com o que os caras estavam falando dele, quando diziam que ele era um charotão, quando diziam que ele era um, um sei lá, o que diziam de Jesus, mas Seguramente ele não estava nem aí para aquilo, sabe? Então aí eu acho uma baita liberdade, cara, você não, não, não se importar, sabe? E não apenas não se importar, mas conseguir olhar com amor para aquelas é. pessoas, né? Ele tipo, estava lá na cruz ali, sendo crucificado e, Senhor, perdoai os porque eles não sabem o que fazem. É, olha esse nível de né, de entendimento da vida. Então eu acredito que esses grandes nomes chegaram a um nível muito avançado. Como, a vida, como eu acredito que a vida é infinita e ela nunca termina, é uma evolução contínua, eles passaram para um próximo estágio, que é inclusive ser livre de, de reencarnar. Né? Hum. Na crença que eu tenho de que a reencarnação existe, o no nosso pensamento, eu acho que esse cara está atingindo um estado que não precisa mais vir, então se libertou. Só que eles devem ter é. outros desafios que a gente sequer consegue conceber. E é por isso que a vida é tão linda e misteriosa, né? E, e ser livre de tentar buscar as respostas para tudo também é, é, de certa forma. É muito libertador né? ter essa consciência também, porque senão você entra em uma nova prisão. E essa questão é muito dinâmica né? de liberdades que você atinge, novas prisões que se apresentam, e você constantemente tem que estar nesse caminhar. Né? Eu lembro que eu estava completamente preso lá na, na prisão da CLT, trabalho corporativo, o meu ego buscando status, buscando todos os padrões de sucesso ali da, daquela carreira né? pré-determinada é, pré como sucesso. E aí eu me libertei e comecei a ter projetos mais independentes, que me permitiam ter um pouco mais de flexibilidade geográfica, de horários, aquelas liberdades mais populares uhum. né, que, a gente, que a gente ouve. E aí, depois disso, eu comecei a ver que tinha uma nova matrix, que era a matrix do marketing digital, da produção de conteúdo, das vaidades, das comparações, do, do eterno buscar ser mais, e dígitos, enfim, uma prisão até mais perigosa do que a outra porque nessa você não tinha limites oficiais de fechar o laptop e desconectar com, do, do trabalho, onde em vez de um chefe você tinha milhares de chefes que eram seus clientes e assim por diante e aí você começa a lidar melhor com isso e vê que, ah, o um caminho não é muito por aí, é por aqui, e aí tem outras prisões que estão se aparecendo como é que você lida com essas contínuas prisões e desafios e obstáculos para você uhum. continuar evoluindo? Uhum. Eu acho que a gente mesmo vai se aprendendo, né? Nunca. Com exceção das pessoas que, que têm uma prisão realmente carcerária, né? Que alguém colocou ele numa, numa cadeia. Todas as outras prisões são mentais. E as prisões mentais somos nós mesmos que criamos. Não são outras pessoas. Ninguém me força a acreditar em nada. Eu acredito naquilo que eu quero acreditar. Tá? E aí, a gente se libertar, a gente precisa se questionar. Porque quando eu começo a me questionar, eu, eu me liberto. Eu começo a pensar, será que isso mim? será que a vida tem que ser assim? Será que não tem algo diferente? Será que não é possível viver de uma forma mais... Será que não posso ser mais feliz? Será que não posso me divertir no trabalho? Será que não posso trabalhar com propósito? Será que não posso ganhar dinheiro com aquilo que eu, que eu gosto? Várias dessas prisões, né? Então, quando eu começo a me questionar, eu vou me libertando. E uma vez que eu aprendo a me questionar, e é isso que eu tenho que fazer, sabe, com, com, com as minhas postagens, assim... Eu quero que as pessoas reflitam sobre a vida Eu não quero que elas acreditem em mim Eu quero que elas reflitam sobre a vida Porque se você aprende a refletir sobre a vida, ninguém te pega mais, cara Eu com fazendo outro, com uma amiga, ela falou e eu achei incrível assim, cara Se você aprende a se questionar Se você aprende a... Se você tem esse hábito de se questionar o tempo inteiro de todas, de todas as coisas Você não se engana Entende? Porque alguém vai vir com uma crença e você vai se questionar e você vai ver que... Opa, não precisa acreditar nisso que a pessoa disse Entendeu? E aí eu vou sempre me libertando. Uma vez que eu me liberto de algo, eu não consigo mais estar preso aqui Então, por exemplo, vamos por uma pessoa que esteve um relacionamento com muito controle. Namorou uma pessoa muito controladora, um homem muito controlador, uma mulher muito controladora. E viveu aquilo e estava nesse relacionamento porque amava aquela pessoa, enfim, sentia que era aquilo. E aí, por algum motivo, vamos supor que a pessoa, terminaram, talvez esse deva ser o motivo, né? Mas, mas, mas por outro motivo terminaram. E aí, ela se relaciona com uma outra pessoa que não é controladora que deixa ela, ser, deixa ela ser quem ela é, deixa ela ser mais livre. Uma vez que ela conheceu a liberdade de não ser controlado por alguém, ela jamais vai voltar para o relacionamento controlador, cara. Nunca mais vai estar, porque não cabe mais nela. Ela já se alargou, a mente dela já se alargou, não cabe mais naquele lugar. Da mesma forma, eu sinto que uma pessoa que aprende a ganhar dinheiro, então pegando seu trabalho, por exemplo, né, seu serviço, por exemplo, que é, que é muito bonito nesse sentido, assim, você ensina as pessoas a gerarem receita pela internet. Serem seus próprios chefes. Uma vez que ela aprende, ela consegue fazer isso, ela não precisa mais de um trabalho CLT. E aí, uma vez que ela vivenciou a possibilidade de que é possível viver e gerar minha própria receita sem depender de uma empresa, me pagando um, de um chefe, de um empregador, ela não vai mais voltar para esse lugar, porque não cabe mais. Ela já se libertou, entendeu? Só que existe um, um processo de transição para isso e ela precisa vivenciar aquela outra realidade para poder abandonar a antiga. Então ela vai sempre voltar. Porque dá medo, né? Começa assim, mas será que vai dar. Começa a apertar a conta, o dinheiro começa a acabar, só já volta e já pega outro emprego. Ainda não conseguiu fazer essa transição. Então isso vale para todos os aspectos de, de libertação que a gente tem na vida, sabe? Cumprir essa transição e vivenciar essa nova realidade. E aí você está livre na anterior. Perfeito. E você falou, um, eu acho que palavras muito importantes nesse, nessa jornada, que é, que é um processo. É tão difícil porque muitas pessoas hoje em dia nesse planeta e nessa sociedade imediatista e com pressa para tudo, de querer resultado muito rápido, de querer atingir coisas, ganhar mais, ter mais, né, tudo mais, mais rápido, e acaba que nem se permite viver o processo, viver a jornada, entender de forma experiencial mesmo, tudo envolvido ali né, no processo. E, e aí envolve, para mim, o um empreender, todos os seres humanos são empreendedores, né? e independente de marketing digital, o que for, o empreendedor, o papel dele é resolver problemas, e nós somos grandes máquinas de resolução de problemas e de desafios e de evolução. E as pessoas, quando enfrentam problemas diferentes do repertório delas, têm medo do desconhecido e muitas vezes travam e nem se permitem. E as que se permitem, às vezes, se limitam, pelos primeiros fracassos, que é um dos maiores medos para quem está buscando um movimento desse, uma libertação. Então, entender essa dinâmica como você trouxe lindamente, é, você precisa ter coragem, você precisa começar a agir um pouco mais né, confiando no coração, nas suas emoções, porque você não vai conseguir controlar tudo e prever todas as variáveis e, e conseguir trazer talvez a segurança ilusória que você está se botando na cabeça para esperar o momento perfeito para fazer esse salto de fé, e acaba deixando de viver uma das maiores maravilhas do mundo, que é esse processo contínuo de aprendizado, de evolução, de libertação, né? e sempre sabendo que você pode voltar, você, nada te impede, né? nada é para sempre, mas que é um processo, que envolve riscos, que envolve dor, mas que uma vez que você amplia a sua zona de conforto, a sua zona de aprendizado, quem é que pode, que vai voltar a trocar? Né? Você poder Servir de qualquer lugar do mundo, né? a partir do laptop, da tecnologia que está à nossa disposição, para passar quatro horas de trânsito para ir para o escritório e ter que cumprir horário e regras e normas que não fazem sentido. Então, é, é uma. Mas as pessoas, com medo dessa perda, né, e com todos esses outros medos, se travam. E aí eu acho que o medo é um elemento central daí, né? dessa questão. Como que hoje você. Vamos lá, como que você lidou com medos em momentos assim de transição ou de, de uma reinvenção? E como que hoje você lida com os medos? Só para a gente ver a forma que você evoluiu, né, trabalhando, lidando, né, encarando eles. Uhum. É, eu aprendi a me auto-observar. Eu não fazia isso antes. Eu ia emendando atividades uma na uma, atividade na outra e vivendo de uma forma muito automática. Então eu não prestava atenção ao que estava acontecendo comigo eu tava sempre fazendo, e quando, quando aconteceu uma coisa legal, eu queria resolver aquilo logo para não sentir aquilo, sabe, Para ignorar então, se precisava algum, algum medo era, eu precisava pensar em outra coisa precisava beber alguma coisa, precisava sair, viajar, foi uma coisa pra, porque eu não, não queria, queria eliminar aquilo da minha vida, e aí eu aprendi a me auto-observar o que que é auto-observar que é, auto e, cara, que o que está tá acontecendo comigo pô, tô sentindo uma, pô, não tá legal assim, tá, o que está tá acontecendo eu tô com medo, tá, tô com medo do que? E eu vou, eu vou me aprofundando, onde que eu tô sentindo esse medo? Ah, dá medo no coração, no coração está acelerado, tá bom? Respira. Aí quando eu vou aprendendo a lidar com o medo, eu vou percebendo quais são as situações em que eu me coloco onde, onde esse medo vem. E aí eu vou aprendendo a me relacionar comigo mesmo. Então o desafio não é mudar as pessoas internas para não sentir mais medo. E esse medo, ele se manifesta em diferentes situações. Né? Pode ser o, o medo de altura, pode ser o medo de viajar de avião, o medo de pedir demissão, o medo de ficar sozinho. Pode ser o medo de terminar um casamento, porque eu tenho medo de ficar sozinho. Ou pode ser que eu tenha medo de entrar no relacionamento, porque eu tenho medo de me machucar no relacionamento. Mas tudo isso faz eu olhar para isso que eu sinto dentro de mim. E aí eu vou começando a desenvolver uma maturidade emocional. Uma capacidade de sustentar aquilo, assim, de, cara, de, tá, beleza, vamos aos poucos, tá? Então eu não consigo agora subir lá em cima, nesse, vou subir nessa montanha agora, mas, cara, nesse degrau aqui eu consigo. Até aqui tudo bem, tá então beleza? Fale. respeitar o seu limite também, respeitar o seu processo, acolher esse medo, acolher o que você está sentindo e não se forçar a fazer algo que você não está preparado para fazer. Faz sentido? Muito bom, total, total. E essa auto é outro caminho para a vida, eterna, né, eterno, porque quanto mais luz você vai colocando nas sombras, mais medos você vai identificando e sabendo lidar, você vai desenvolvendo um superpoder, né? essa agilidade emocional, uhum. essa maturidade uhum. emocional e eu estava conversando com, com o Felipe esses dias também, é, nós estamos nos tornando, todos nós já não somos apenas humanos, somos super humanos com capacidades lindas de desenvolver esses poderes cotidianos, que é uma autoobservação para acalmar um, um, uma fobia, um medo, é, uma troca energética, onde você consegue também criar rituais, criar contextos onde você se sinta empoderado energeticamente para enfrentar o que aparece na sua frente. Então, essa sutileza que a gente vai desenvolvendo com sabedorias, vivências, experiências, acaba nos preparando para viver e brincar com a vida de uma maneira muito mais prazerosa. E a gente volta lá no início que você falou, né, da liberdade é precisar menos, né, é ter que fazer menos coisas, é, é uma atitude mais minimalista, mais intencional para a vida, onde a gente começa a ter mais discernimento sobre o que é o mais importante e começa a desenhar uma vida em torno disso, né, numa espiral virtuosa, como você falou. Então isso para mim tem me ajudado muito, é sempre quando eu tô em questionamentos, dúvidas, e, e reforçando o ponto do questionamento que você falou, eu acho que tem, tem três coisinhas que são muito práticas e, e, e úteis para todo mundo que tá aí com a gente ao vivo no questionamento. É sempre se questionar o é, porquê das coisas, sempre se perguntar pelo menos três vezes o porquê de algo, quem disse, né, que é outro também, e o e se essas três ferramentinhas nos levam muito longe, né? é impressionante de forma simples a gente começar a utilizar isso no dia a dia e, e aí eu queria ver a sua visão de como que você começou a transformar a sua vida numa vida mais leve, livre, minimalista né? em comparação a vamos dizer, a época que você estava trabalhando e agora que você está servindo né? essa mudança aí, quais foram os pontos práticos que você, de decisão na sua vida que você começou a tomar, que te ajudou a, a precisar menos bom oh. Uma das coisas que teve mais efeito foi eu ficar sem as coisas que eu achava que eu precisava. É... Vou dar um exemplo assim. Eu achava que eu precisava de muito dinheiro. Sabe? Então eu era um cara muito ambicioso e sempre gostei de coisas boas e comer em restaurantes caros e poder fazer viagens e ir nas melhores festas e tal. Então eu precisava ganhar muito dinheiro para poder viver tudo aquilo que eu tinha vontade de mim. E aí eu cheguei, no momento da minha vida, a ficar sem dinheiro. Né, uma crise financeira me fez ficar sem dinheiro. Quando eu fiquei sem dinheiro, eu não pude ir nesses lugares que eu achava que eu precisava ir. E aí eu vi que eu ficava muito bem sem mim, inclusive. E aí eu não eu vi que eu não preciso, eu sobrevivi, cara. Eu vivo. Então aquilo que, gente, aquilo que a gente acha que a gente precisa vai aprisionando a gente, cara. Eu acho que eu preciso. Tipo assim, você acha que você precisa sempre estar é, tá bem vestido e estar tá sempre com uma roupa incrível, assim. Aí um dia você vai e não você não pode colocar aquela camisa que você gosta para ir o trabalho, você tem que botar uma... Uma camisa amarrotada, ela tava com uma camisa suja Aí depois você foi e viu que não aconteceu nada ninguém falou nada Que ninguém te criticou, e você fala, nossa, eu nem precisava De tudo aquilo, que você se sente bem você não precisa mais Então a gente tem que viver situações que mostrem Pra gente que a gente não precisa aqui Às vezes vai ser de uma forma extrema, como eu te falei, assim, que é muito dolorosa Inclusive, né, você ficar sem dinheiro para poder aprender isso, é muito melhor que eu abandone Isso sem precisar passar pelo extremo Que eu intencionalmente faça isso Sabe, é... Como é que eu, por exemplo, assim, eu, é, eu acho que eu preciso muito do meu celular, tá tudo. Eu não posso sair sem o celular, porque se, pô, se eu sair sem o celular, eu não vou poder tirar aquela foto daquele lugar, eu não, eu não vou poder ligar, e se alguém me mandar mensagem e tal. E aí um dia eu saio sem o celular. Eu não preciso esquecer o celular e sofrer por ter feito o celular, eu posso intencionalmente falar: hoje eu não vou levar o meu celular. E vou ver como eu me sinto, sem. Assim. aí eu vou me libertando de coisas, assim, de processo. É, vou te dar um exemplo de um processo muito profundo que eu vivi assim. Eu vivi um retiro de jejum, onde eu fiquei um bom tempo sem comer. E aí eu percebi que eu nem comer tanto eu precisava, precisava comer. Isso é uma baita liberdade, cara. sem dúvida. E é, eu acho que você falou uma palavra muito importante que é intenção. Uma vez que a gente começa a trazer intenção para tudo que a gente faz na vida e todas as decisões, isso se torna o minimalismo se torna muito mais mais leve, porque também tem uma mais uma prisão criada, um pre, preconceito, uma distorção do termo minimalismo que... Muita gente acaba falando, ah, eu preciso me desfazer de todas as minhas roupas, eu preciso fazer voto de pobreza e, e esses outros estereótipos. E sendo que, na verdade, na mais pura, né, o princípio minimalista mais puro de todos é a intenção. É você ter apenas aquilo que você precisa, você tem necessidade real, ou que faz muito sentido na sua vida. E se faz muito sentido ter tais peças e tais sapatos e tais coisas, tá tudo bem, não tem problema nenhum. O mais importante é que tudo tenha um papel tem um sentido ali na sua vida. Né? E, e uma vez que você começa a viver de forma mais minimalista, não só para as roupas ou bens materiais, mas para relacionamentos, para decisões, para opções, para, para tudo, né? você, como consequência, você tem uma vida muito mais livre, né? muito mais leve, muito menos pesada ou carregada de, de, de verdades ou de, de compromissos. Né? Sim. Existe uma diferença entre querer e precisar. Sim. Então. Eu posso querer sem precisar. Isso não significa que eu não posso ter, entende? Sim. Tipo, eu posso querer usar roupas sempre cheirosas, sempre super limpas, mas eu não posso precisar disso para poder sair de casa. Mas se eu tiver a oportunidade, Sim. então eu vou sempre optar por isso, né? Para que eu não fique que agora. Tipo, sei lá, tem gente que, tem gente que não consegue sair de casa sem maquiagem, não consegue sem maquiagem e a, porque ela acha que precisa da maquiagem para sair. Então, se ela tiver acesso à maquiagem puder fazer, e ela gosta, tá ótimo, então não precisa lutar contra isso. Esse é o grande lance. As pessoas elas, elas vão para o extremo, sabe? De, ah, eu não, tô, não posso, então eu não quero ter. Tipo dinheiro, por exemplo, cara. Eu vivi isso, cara. Eu vivi isso, assim, de, cara, eu tenho um, um de tanta briga com o dinheiro, assim, de considerar tanto um problema, que eu, queria, eu quis, não quis. e eu fiquei com problema financeiro justamente por causa disso, cara. Porque eu não quero isso aqui pra minha vida, assim, eu quero viver sem. E aí, eu fui pro outro extremo. Eu falei: não, cara, mas eu, sendo bem honesto e bem sincero, eu gosto, cara. Eu gosto de dinheiro. Entendeu? Eu, eu, eu entendo, eu tenho consciência de que ele causa muito sofrimento para muita gente. Mas eu gosto. Eu gosto de ter. Porque faz, faz bem. Só que eu não posso sofrer se eu não se eu não tiver. Entende? Que é, essa tá. questão não é uma coisa ou outra. A gente sair dessa mente dual que separa, que classifica como padrão e erro, entre certo e de certo errado, pode ou não pode a gente encontrar, beleza, dentro de tudo que existe de possibilidade, o que é que eu quero e como é, que eu, como é que eu vivo com isso que tem a minha exposição. E aí a gente começa a entrar na abundância. Que é eu ter o suficiente e eu acessar aquilo que eu preciso quando eu preciso, sem precisar ter muito. Isso não é abundância. Se você precisa ter muito, você não é abundante, você é escasso. E você tá preso. Né? E a gente, muitas pessoas confundem, sabe, esse negócio de liberdade financeira, assim, quando confundem a liberdade com ter muito dinheiro, cara. E não é verdade isso. É, eu me considero é, uma das pessoas mais ricas que eu conheço. E eu não tenho muito dinheiro. Assim. Né? Eu tenho o suficiente. para mim, nesse momento de vida que eu tenho hoje, dadas as condições que eu tenho, dadas as, dada a minha estrutura, dada, é, considerando tudo que eu já tenho aqui à minha disposição, eu tenho o suficiente. E pra mim isso é maravilhoso. Cara. Eu saber o suficiente pra mim. Entendi? Então eu não tô preocupado, eu preciso ter um milhão para poder Ser, me sentir livre, e é, as pessoas se perdem muito em números, cara, e na verdade os números não querem dizer nada, quer dizer o que você sente, então eu percebo isso, assim, cara. a gente consegue entrar num lugar de, cara, é, não precisar das coisas, mas querer tudo que tem, eu posso querer o que eu quiser, cara. só que eu não vou me sentir mal se eu não tiver, porque aí eu não tenho apego, eu tenho preferências. Sim. Acho que todo o problema tá no apego, né, isso eu tava refletindo esses dias sobre a questão da expectativa, versus metas, objetivos, né? Porque é uma coisa é uma coisa complexa de se lidar no dia a dia. Você você de um lado buscar, né, ter clareza da onde você quer chegar, mas também tentar se desapegar do resultado. E, e aí beleza na teoria fica muito claro, mas na prática você cria certa expectativa. Falando assim de projetos, de tra, trabalho, serviços. E aí eu comecei a me tocar que ter intenções, ter objetivos, metas, não é o problema. né? Isso tá ok ter. Você pode ser um pouco mais detalhado né, no nível das metas, você pode ser um pouco mais genérico no nível do objetivo, mas a intenção tá ok. Você pode ter a intenção de chegar lá. Só que o desapego do resultado é que vai garantir um caminho legal. Porque se você se apega ao resultado, aí você criou né, um contrato com a sua infelicidade total, porque Bem. se você chegar até lá, beleza né, mas provavelmente você já vai acertar a próxima nem vai celebrar e aproveitar se você atinge menos, já fica chateado, triste, decepcionado e se você atinge mais, muitas vezes nem valoriza aquilo dali então a expectativa e o apego o resultado é muito triste é, e, e quando você tem a intenção, então tudo bem, tem objetivos, eu quero vender tanto, eu intenciono isso e tal, mas você se apega mais a, ao processo, ao sistema, ao progresso, ao, ao caminhar e não apenas né, a, a, na curva, aí sim parece fazer mais sentido. E é sim, o que eu estou buscando, ainda não cheguei lá, estou longe ainda, mas é, é algo que eu sempre me questiono tá, eu vou fazer agora um evento, né, a imersão Pés Descalços, já tem tantas mil pessoas, tal, e pô, eu queria que tantas pessoas tivessem nas lives, sabe? você pode ter a intenção, ir trabalhar com a sua equipe, né, para dar o seu melhor para chegar lá, mas independente, se, se entrarem 10 pessoas, 140 pessoas, 1.040 pessoas, é dar o meu melhor e estar tá curtindo, fazer aquilo dali de maneira prazerosa, né, gerar valor, servir, contribuir, isso faz uma diferença fodida, porque independente do número que tiver, tá de boa, né, o o que eu deveria fazer está feito e eu estou feliz em fazer, e não apenas em ter tal coisa conquistar tal coisa. Isso, como que você lida com essa questão do da expectativa, da meta? Você é um cara que vive sem meta e sem objetivo, completamente no flow, deixando as coisas e o universo trazerem para você, ou ou não? Né? Me fala um pouquinho como que você lida. Cara, eu vou te confessar uma coisa assim. Eu nunca consegui atingir, acertar nenhuma meta que eu estabeleci para minha vida. É... <risos> várias vezes eu errei pra muito menos e várias vezes eu superei absolutamente aquilo que eu imaginava que poderia ter. Então, é um gasto de energia, eu acho, eu, eu botar uma meta, assim, isso falando por mim, tá? Da, da, da minha experiência, assim. Eu tenho as minhas intenções, então eu troco as metas por intenções. Eu tenho intenções do que eu quero que aconteça, de como, do, do, do que eu quero que cresça, do que eu quero que prospere, do, do que eu acho que eu posso alcançar, eu coloco essas intenções, então eu não, tipo, estabeleço uma, uma meta, essa é a minha, a minha forma de olhar, tá? É, e aí eu aprendi a, a ver tudo como uma oportunidade de aprendizado. Né? Então, como eu falei, eu gosto muito de aprender, então eu quero estar situações aí eu aprendo. Então quando eu trago esse lugar aprendizado, eu deixa eu consigo aprender o tempo inteiro, com todas as pessoas. Então eu sinto que eu aprendi a aprender, sabe? Porque todas as situações, se eu souber olhar com um olhar de curiosidade e com esse olhar interno, de ver o que está acontecendo comigo enquanto aquilo está acontecendo, eu vou vendo que eu posso me aperfeiçoar. Eu entro processo infinito de autoaperfeiçoamento de lapidação pessoal. Tá? E aí quando eu, vou, quando eu me conecto com esse lugar de aprendizado, eu me desapego do resultado. Porque hum. eu tô, se eu tô aprendendo, tá valendo já, cara. Se tá legal aqui, se eu tô curtindo, se eu tô me desenvolvendo, então já valeu muito, cara. Eu não preciso... Aqui. E aí quando eu consigo me conectar profundamente com o meu... Cara, como tá da hora, como eu tô aprendendo, como eu tô curtindo, como eu tô me desenvolvendo, é muito mais natural que aconteça aquele resultado que eu tinha esperado, e muitas vezes até te superar aquilo, sabe? Porque não é aquilo que importa, cara. Porque é. são baita controle também. Às vezes a vida quer te levar para um outro lugar a partir daquilo. E estar aberto te, coloca, te abre possibilidades que você nem sequer conseguir imaginar que eu sou somente fechada, limitada, quadrada, <risos> sabe? É, tem coisas que a vida a vida é muito maior, cara. Ela sabe o que, o que é bom para você de uma forma que você sequer consegue conceber. Né? É, vou te dar um exemplo, já que a gente falou no começo ali sobre. sobre Bom, sobre agora algumas causas, né? Eu tive uma, essa experiência em Florianópolis, cara, me ajudou muito, assim, cara, porque trabalhar com pessoas em situação de rua me ensinou muito lá, a não criar expectativas, cara. Porque eu tô lá para não pra salvar a vida de ninguém, não pra mudar a vida de ninguém, não pra tirar ninguém da rua. Eu tô lá para aprender a me relacionar com aquelas pessoas. E aí, quando eu aprendo a me relacionar com eles, eu, eu começo a me relacionar, me coloco a estudar, eu vou conseguir observar em mim, cara, os meus medos o meu julgamento, o meu preconceito com um monte de coisa em mim, cara e aí, pô, tem chance de trabalhar aqui em mim, assim e aí quando eu consigo perceber, nossa, eu fui, superei um preconceito que eu tinha superei um medo que eu tinha e tal eu me sinto tão bem naquele lugar e é muito provável que a pessoa também se sinta bem porque eu tô, eu tô curtindo aquela relação, ela também e aí eu não tô muito preocupado com o que vai acontecer com a outra pessoa eu quero que ela se melhore, eu quero que ela saia da condição difícil assim, não né? então, tô preocupado com isso, eu tô nem aí mas eu não estou preocupado com o resultado que eu esperei a gente, Porque é uma construção minha, cara. Quem disse que ela quer aquilo que eu que eu desejo? Quem disse que ela tem que viver aquilo que eu acho melhor para ela? Sabe? Ninguém é capaz de dizer o que é melhor o outro, cara. Por mais que você acredite que seja muito bom, por exemplo, estar em um trancoso igual você tá, e cara, todo mundo tem que poder estar aqui. Não, é verdade, cara. Tem pessoas que nunca vão sair da própria cidade, inclusive, e tá ótimo para elas. Né? Perfeito. E tem pessoas que, que vão querer. Tem pessoas que vão querer uma vez só e ah, não quero mais. Entende? Então a gente não tem a capacidade de dizer o que tem que ser melhor para o outro, cara. O que mais a gente pode fazer por nós? Então aí quando eu consigo entender, pra, pra, só para então, né falei bastante, Essa, a gente ter esse olhar interno, assim, cara, eu pô, olhar para o meu, meu aprendizado, para o meu aperfeiçoamento e não querer nada para a vida do outro, cara, é, e respeitar o processo do outro e aprender a me relacionar e aprender a aceitar o outro como ele é, mesmo que não queira, mesmo que você saiba que pode ser bom para ele, que você... Ou você acha que você pode, ou você sabe que aquilo lá é gostoso para várias pessoas, você não pode querer para ela aquilo. E aí, isso é uma, é uma grande libertação também, cara. Não querer que o outro seja diferente de quem ele é e aprender a aceitar a pessoa como ela é, cara. É outra libertação. Entendeu, cara? Ninguém tem que atender as expectativas, cara. Ninguém tem que atender as minhas expectativas. né? Só eu que tenho que aprender a lidar comigo mesmo. Perfeito. Cara, muito bom. E é muito libertador ouvir isso porque é algo que, que eu luto contra essa questão da, das fórmulas de sucesso, do, da, dos caminhos salvadores, sagrados, que servem para todo mundo. Então, na, da minha, a forma como eu criei os programas aí hoje que eu sirvo a galera, é né, o Demita Seu Chefe. Muita gente confunde um pouco o, o que está por detrás do Demita Seu Chefe, o Demita Seu Chefe não é uma formuleta que todo mundo tem que seguir pronto, mas é uma um grande uma grande jornada de autoconhecimento, autodescoberta, para se questionar e questionar, os chefes que existem em nossas vidas. E os chefes podem ser o chefe, literalmente, dizendo na CLT, o seu N mais um, mas os principais chefes são medos, são travas, são obstáculos internos que a gente tem para não se libertar e não entrar nesse caminho da libertação, né? Porque a liberdade, ela, ela realmente é algo para se continuamente aprimorar e buscar e buscar novamente e abraçando aos pouquinhos para se sentir assim, né? E deixar... Ah, ah, e se apegar menos a modelos ganhadores ou fórmulas mágicas, né, então é, é, é a gente volta ao questionar né? eu acho que o nosso papel aqui trazendo algumas dessas reflexões e compartilhando um pouquinho do que a gente aprende nos nossos erros, fracassos e jornadas é, é mostrar que, pô, vale a pena se questionar, é a partir do questionamento que a gente cresce, a gente evolui e é a partir da, da coragem de, de buscar coisas diferentes de, de desafiar o que foi falado como certo e errado, que que a gente descobre, né, e a gente brinca com a vida. Então é o que você falou do aprendizado, né, focar no aprendizado em qualquer situação sempre é muito libertador. E, Gu, quero te fazer uma última pergunta. Me diga, hoje, o seu próximo sonho, qual é? Cara, eu quero passar um verão bom, cara. Quero, quero passar um bom verão, assim, cara, quero... É... Pra fazer uma dessa semana de novo, então quero curtir bem ali, cara, a natureza, lá, cara, me conectar lá com os meus amigos, é, servir, cara, e sentir que eu fechei bem o ano, cara, sabe? Então tem um mês, né? Tem exemplo, cara, quero fechar o ano bem, assim, cara, quero resolver as minhas pendências que ainda tenho aqui, eu quero poder, quero poder viver isso bem, assim, cara, quero estar com as pessoas que eu amo e quero. Quero viver, quero fechar o ano bem, cara. Então vai, eu fui falando enquanto eu tava pensando, né? Então, cara, eu quero fechar o ano bem, assim, cara. Quero aproveitar esse último mês agora. Foi um ano mega desafiador, cara. Mega desafiador, assim. Não sei que pra todos nós foi, cara. Sim. Pra mim também. Pra algumas pessoas muito mais do que pra mim. Então eu quero poder fechar bem esse assim, ano, cara. E conseguir chegar no final do ano e agradecer, cara. Por tudo, assim, cara. Então eu acho que esse é o meu próximo sonho. Belícia. Eu rei. Muito obrigado, foi uma delícia falar com você aqui. Quem não conhecia o Tanaka aí, ó, galera, é um dos caras que eu mais admiro hoje em dia, então vocês podem seguir. E Tanaka, qual é o melhor lugar para conhecer seus serviços? É no Instagram? Tem outro local? Fala um pouquinho aí das suas iniciativas. Não, não é o Instagram mesmo, cara. Eu, eu me libertei da necessidade de ter um site, da necessidade de ter as minhas informações todas organizadas em lugares que as pessoas pudessem achar, e, me, me, me libertei da necessidade de ter uma mailing list com pessoas que acompanham e querem receber, e, me libertei da necessidade de ter, sei lá, uma lista de transmissão, cara, tá tudo no Instagram aqui, vão acompanhando, se chegar para você, ótimo, se não chegar, uma hora vai chegar, e se não chegou, meu era pra chegar de outra pessoa, então tá tudo certo também. A minha vida vai ficando mais leve, assim. Então, acho que, Instagram, me acompanha no Instagram aqui, tô sempre publicando. As reflexões, é, tentando compartilhar a forma como eu olho a vida, o olhar que eu tenho para o mundo, como eu me questiono, compartilhando os meus processos e aquilo que eu vou aprendendo, aquilo que eu acho bonito também. Enfim, é, Instagram, dá para acompanhar bem. Excelente. Meu rei, obrigado novamente pela sua presença, pelas suas sábias palavras e seguimos na jornada. Espero revê-lo aí para te dar um beijo, um abraço e continuarmos com essas reflexões. Obrigado, mano. Te agradeço, cara. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Agradeço o pessoal que que escutou a gente aqui também, que acompanhou, e te agradecer, cara, pela nossa amizade, assim, eu já falei, já falei te falei isso, já falei em público, mas você é um cara que me inspira bastante, assim, cara, pela sua disciplina, pela sua força de vontade, cara, pelo seu desejo de aprender, incansável, assim, cara, mas eu penso, como é que ele aguenta tanto isso, né, como é que consegue, como é que dá conta de tudo isso aí, mas é muito legal ver essa seu desejo de evoluir, aprender e crescer, cara, que é fantástico, então eu me inspiro muito nisso também, e te agradeço, cara, pela sua, pela nossa amizade, né, cada um, muito, nessa nossa aproximação. Obrigado, meu rei. Recíproca total. Muito obrigado. E é isso. Seguimos a jornada aí, hein? E aí, curtiu esse bate-papo com o Tanaka? Bom demais, né? Ele realmente é uma pessoa muito especial. Ele é uma pessoa que tem uma clareza e tem uma sabedoria vivida né, de processos que ele passou com ele mesmo e a partir daí é um trabalho de auto-observação contínua para buscar evoluir, sempre estar... Tá um pouquinho à frente do que você estava ontem. Espero que você tenha sentido isso na conversa e tenha identificado uma série de chaves aí sites para você começar a implementar na sua vida hoje. E se você gosta de conversas como essa, dá uma olhada aí no podcast, porque tem muito life hacker que vale a pena você entrar na vida dele, e conhecer aí nos detalhes as suas experiências e como que essas pessoas vêm se reinventando aí em busca de mais sentido, de mais liberdade. E se você precisar de ajuda aí nessa jornada, conta comigo, eu tenho vários formatos aí de informação para quem tá buscando né, um passo a mais aí, ter alguém do lado, ter uma comunidade, então tem programas online, processos individuais, mentorias em grupo, tem muita coisa legal aí para te ajudar a caminhar não apenas sozinho, mas com pessoas que estão alinhadas em termos de valores, em termos de energia, buscando aí um estilo de vida muito mais pés descalços, beleza? Então conta comigo, a gente se vê na próxima e seguimos!